Olá, meu nome é Cristiane Aquino, tenho 41 anos, sou conselheira baiana, trabalho na Câmara de Comércio Exterior e hoje vim convidar você, mulher, a prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Não é um bicho de sete cabeças e não há um perfil ideal para passar no concurso. Eu, por exemplo, sou de Salvador, fiz direito e dança dei aula de balé, fui técnica judiciária, para adquirir um bom inglês trabalhei como au pair nos Estados Unidos e sou casada com o um marido que trabalha na iniciativa privada, tenho dois filhos, um com deficiência, que requer cuidados adicionais, sou cofundadora de uma ONG e presidente do Comitê para a Promoção do Direito das Pessoas com Deficiência aqui no Tamaraty. Então, não importa as suas dificuldades e as suas circunstâncias sociais, você deverá se dedicar e, ao adquirir os conhecimentos necessários, passará no concurso. Venha fazer parte desse time!